Oh, oh, oh, quero mais falar mais uma coisinha do, do Podpá, a gente tá muito feliz E mano, tem um bagulho que me deixou muito feliz um dia Foi quando, tipo, as coisas estão acontecendo muito rápidas, mano Do lance do, de tipo assim Cara, acabei de falar de alongamento de cu, vou falar disso, vai ficar muito estranho Mas, o tipo, do nada, eu tava em casa Uns mano que eu, tipo, do nada Tava em casa, eu vi que o Jonga postou o Podpá Porra, oh, viado tipo, Nossa Aí eu vi que o filho do Brown me deu um salve parça, o moleque é zica mas oh, eu, tô, eu tô uma pessoa do Brau, tá ligado, eu falei, mano aí o, o, o, o mano que trabalha com esse S. Blue, meu parceiro ele falou, mano, ele quer colar, eu falo, nossa, mano do nada uns caras que eu gosto manda DM, e aí, vai chamar quando? eu falo, nossa, mano, que da hora foda, né, essas paradas dos artistas mandando um salve, Muito foda. né ah, antes, foi anteontem, ontem, ontem, uns três dias o Rian SP mandou mensagem, o gordinho da revoada vai quando? Eu falei, cola apita. <risos> então, isso é muito da hora, velho. Muito da hora. A gente tá no radar legal, velho. Tô feliz. Um hypezinho gostoso. Isso né, é bom, mano? isso é bom demais. E saber que a gente tá no caminho certo também. E saber que tá furando umas burras. Tá, tá ganhando público, tá ligado? Quando a gente. Ó, vamos fazer umas promessas aí. Não. Mano, Brau, tem ah, de tá. um milhão. Um milhão, vamos fazer um tatu? Do Pode Pá? Aonde? Eu acho que eu vou fazer na bunda. Você faz onde você quiser na coxa, na batata. Eu quero tatuar. Eu acho que é uma, uma parada que me deu uma... é um, um projeto le, um legal. legal. Um negócio legal. Eu tatuaria, mas eu só fico pensando aonde, tá ligado? Onde ficaria legal. Mas eu topo tatuar. Não, não, não gente... precisa ser quando bateu um o não, mas eu topo tatuar. É, eu uma tatuagem... Você já prometeu muito que você tá querendo correr. Eu vi que você falou nos stories que vai tatuar a bunda, pode ir pra... Não, eu vou tatuar. Pode ir pedrando. Eu vou fechar minha bunda com tatuagem. Meu, Sério? Meu objetivo. Eu tenho... Pra quem não sabe, eu tenho uma piroca. É. Não... Ah, tá. A de carne e a tatuada Tem uma piroca com o cabelo do Goku E também tem no outro lado Uma hashtag, louco de bosta Que era uma homenagem ao Mano lá Você não fez isso, mano? Tem, louco de bosta na bunda Quem sabe um dia eu mostro pra vocês Mas as políticas do Youtube não dá Não, não mostra, mas tem mesmo? Tem, louco de bosta, hashtag louco de bosta Que era pra ser outro louco, aí eu coloquei essa Só pra ironizar porque, tava... Porque é perto do cu também. Então... Ah, é, faz sentido, né? Louco de bosta. Sim, imagina, que... imagina ficar de quatrão, o um cara olhar uma piroca... Não, e tem uma piroca com um o cabelo do Goku. Aí tem um balãozinho. O Goku fala, oi, eu sou o Goku. Oi, aí, eu sou o Peru? É... Não, oi, esse é meu cu. Tá escrito. O piroca tá falando, oi, esse é meu cu. Eu sei, bem babaca, foram promessas. Mas quem sabe, por exemplo, se o Mano Brown colasse... Você ia ser minha esposa durante um dia. O Mano Rosa? Brown, é. Nós dar rolê no shopping, te levar pra comer na casquinha. Ah, eu gosto, Colocar mano. você de bundinha com a sua barriguinha, deixar ah, não, você com a bunda Não, não, Também é esculacho. <risos> em um dia. <risos> em um dia tudo isso. Mano, o Brau, cuzão, duas horas, você e uma... Eu deixo você fazer sozinho. Eu fico de longe só olhando o senhor. Não, ei, não, não. Não, pra você aproveitar. O lance 100%. de fazer sozinho é só casa tipo assim, pô... Tá morrendo. O Igão teve que viajar. Você vai ter que fazer sozinho, porque... Você tem que ter... Nossa, um eu de... ficar puto, hein? Mas você... você viajando, no não leio, eu trampando. Não, mas não não, não vou ler. A nossa esfera, tem que ser sempre... Ou, você... oh, a gente à vai se é um casar, trampo. viado. A gente vai literalmente se casar, porque as... se as, você a chegar para mim... depende da minha, é, época, Se pau. você chegar pra mim e falar, viado, o meu pacotão vai pra Disney. Dia tal, dia tal, eu vou ter que me programar pra fazer... Minhas férias não, também nesse mesmo mas período Mas eu falo assim, coisas de tipo assim Pô, fiquei doente, pô tive que viajar trampo Um bagulho que não dá pra perder Às vezes os caras querem pagar um dinheiro muito bom, entendeu? <risos> Aí eu tenho que ir Mas eu acho que fica ruim Se fosse só um Não acho Você não acha? Eu acho que é outra experiência, é outra parada Não acho que fica ruim Não acho Um dia, um dia vai ter que rolar Porque, tipo assim Foi a conversa do, do cara, do convidado X com o Mítico Como que será que é agora a conversa do cara é, X é com os dois? Eu, eu, eu ia rolar isso, só que eu não quis, que eu falei, não, deixa quieto, que o Gão ficou ah, não. quase pariu. Mas aí foi outra, outra, outra questão, mas, mano, eu acho que, por exemplo, se uma hora você falar assim, Igão, vou ter que viajar, não sei o que, mano... É, né, porque às vezes surge uns jobs em é cima, É que, por né? exemplo, assim, mano, e tenta enxergar como um programa mesmo, o, o Faustão, tem todo domingo. Se uma hora o Faustão não puder estar tá lá domingão... Os caras vão colocar outro cara e vai falar assim, mano. Porque o programa precisa ter é cultura alta tá né? O bagulho precisa rolar. Então. É, pensando no programa. É eu o acho... programa. É. O programa tem que rolar. O programa é maior que eu e você, você entendeu? Então tem que rolar. O igual não pode estar? Tá, tô aqui, é isso, vambora. Pau no gato. Pô, hoje o mítico não pode colar, o mítico aconteceu algum o bagulho aí, vai é foda, é, mas amanhã p... tá de novo. Porque vamos. pensando bem, a gente vai fazer quase todo dia, né? Às vezes pode acontecer alguma eventualidade. Exatamente, né, cara? E agora, assim, pra galera ficar com o tesão mesmo antes da gente acabar. Calma aí, você vai gemer? Pode ser, eu não ia fazer isso.